Olá pessoal, tudo bem? Ah, meu nome é Marcos, eu sou de Anápolis, Goiás. Tive a honra e o privilégio de ser convidado pelo Marcelo para mim para essa inscrição para o professor. Dizer da minha primeira impressão, que foi a minha chegada, como eu me senti quando eu estou fazendo a leitura de tudo que eu estou vendo e sentindo. Ah, realmente, muita coisa passa na minha cabeça pela minha história. Ah, de se tornam vivos e emocionantes nesse dia, nessa Encontrar com um país tão carente, com gente tão carente, sabendo que são irmãos da gente, que são gente como a gente e que sofrem todo tipo de, de sofrimento possível de, do físico, da alma, enfim, de todas as coisas. um desafio e um privilégio poder participar desse tempo aqui nós estamos no nosso primeiro dia findando o primeiro dia ah, logo após essas impressões todas, que todos nós sentimos, muito rica, indescritível ah, nós fizemos uma reunião muito importante com o Marcelo, onde ele passou pra gente todas as instruções a importância de cada função, de cada expedicionário. Isso foi feito de forma não só de conteúdo, mas muito desafiadora para nós todos. Porque após a, a, a chegada, após todas essas impressões, é muito diferente que a gente tem uma lista de tarefas frias. Então já dá para a gente perceber. É, o quão é fundamental a participação nossa nesse tipo de projeto. E aí vem as funções, elas não são regrinhas para a gente cumprir mais, mas são desafios que vêm do coração, que vêm da alma e que, e que a gente tem né, uma pulsão, uma impulsão para fazer isso com todo o coração, com toda a alegria e com tudo que a gente tem de dons e talentos e de habilidades que. Recebemos durante toda a nossa vida. Passado esse tempo, nós tivemos o um privilégio de criar mais interatividade entre o grupo, nos conhecermos mutuamente mais, passamos um tempo longo no aeroporto, ficamos juntos, conversando, nos conhecendo, pensando em tudo aquilo que a gente pode fazer, deve fazer, tem que fazer, e tem sido muito rico, tem sido um privilégio tem sido uma bênção e ah, uma coisa realmente indescritível. Queremos dizer para vocês que damos nossos dias alegres, contentes, cansados, mas cheios de amor, cheios de felicidade, com uma função muito grande de fazer desses dias, dias inesquecíveis. Dias que vão fazer a diferença nessa Terra aqui. E que depender de mim, depender de nós todos, nós vamos dar de tudo que a gente tem. É isso aí. Um grande abraço. Um grande abraço para todos que estão ouvindo. Um grande abraço para o Caio para toda a equipe. Estamos juntos todos os dias. Até o último dia.